Olá, it's meita. Esses são bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, eu acho que estamos numa fase onde nós estamos a ficar mais habituados com o coronavírus e estamos a tentar adaptar. E eu acho que o teste do coronavírus será sempre algo presente das nossas vidas daqui em diante. Eu já fiz o teste de coronavírus duas vezes, vou fazer mais uma vez daqui a pouco. E eu tenho algumas dicas para quem nunca fez o teste. A história que nós sempre ouvimos é que aquilo arde, dói muito, e que é muito podre, algumas pessoas saem a sangrar, mas a realidade não é tão scary assim. Eu tenho aqui dicas para quem vai fazer o teste, para, para não entrar assim sem ideias ou sem noção de como será. Então vou explicar as minhas experiências e vou dar as dicas para melhorar o teste. Não melhorar o teste, mas melhorar, melhorar o processo. E eu vou deixar aqui também o vídeo do meu teste. a primeira vez não consegui filmar né, em Luanda, mas na costa de marfim eu consegui filmar. Vou ser sincera, eu acho que os homens chegam a ser um pouquinho mais dramáticos. Se trata do teste, eles chegam a dramatizar muitas coisas. Eu acho que porque nunca sentiram muitas dores. Epa, eu não sei. Quando bebes gasosa, depois engasgas e aquilo sai do nariz, aquilo arde muito, muito, muito, muito, muito, muito. E o teste não arde assim. Vou já deixar aqui. O teste não dói, mas dá uma sensação muito estranha. E é muito, sei lá, é algo que nós nunca sentimos. Deixa um pouquinho desconfortável, realmente, porque nós não estamos habituados a ter coisas dentro do nariz e a tocar aqueles sítios que, já, não se tocam. Além da impressãozinha e... Arda um pouquinho, é muito rápido. Tires esses sete passos, vai ser muito mais fácil para vocês. Passo número um: é bom inclinar a cabeça para trás. Inclinar a cabeça para trás, porque assim dá mais acesso e consegues respirar em condições. Número dois: respirar pela boca. Bom, usar a tua máscara para tapar a boca e só o nariz já está assim. Presente, presente não, mas tipo, o nariz vai estar com mais acesso. Podes abrir a boca à vontade, ninguém vai ver se tens cinco dentes da apenas. O que me ajudou mais foi o facto que eu disse Ah durante o tempo inteiro. Então, quando fizeram aquilo, eu disse Ah, como podem ver no vídeo. Eu disse Ah e inclinei a cabeça, abri a boca e disse Ah, e aquilo ajudou. Quatro, é importante ficar calmo eu sou alguém muito ansiosa e eu tenho que me acalmar e o que eu faço para me acalmar? Evito pensar muito, fico aí a me dar muito sangue <risos> e tento sempre ser a primeira porque depois quando ficas a ouvir as outras pessoas ficas com medo e ficas tipo, sei lá, com um pouquinho de ansiedade e isso aconteceu quando nós estamos na sala eu estava numa uma sala com cinco pessoas e a primeira pessoa que foi Gritou, gritou, gritou, gritou E todas as pessoas ficaram tipo Quem que vai primeiro? E eu disse eu vou primeira Porque eu anyway. bem Respirar profundamente Mas tipo respirar com a boca, né? Got it? Got it Esse passo é muito importante É melhor não mover a cabeça Mesmo ficar assim Tipo estátua, ninguém se mexe abre a boca, vai lá ah! e aquilo entra e sai e por vezes, o que aconteceu comigo a última vez é que puseram de dois lados e com o meu pai apenas puseram num lado e das outras pessoas só puseram num lado eu simplesmente tenho essa parte aqui mais fechada, então e como podem ver nesse vídeo que eu vou mostrar aqui a senhora pouco aquilo para trás, aquilo colou uns segundos, depois ela tirou, olha aquilo me deixou a tossir, porque aquilo, tipo, tocou umas coisas aí que nem sei. A última dica é pegar algo. Eu, pelo menos, não gosto de agulhas, não gosto de... Coisas que entram no corpo. E tal, o que eu faço é que, tipo, vai Se tenho isso comigo, vou começar a apertar. Ou aperto nos dedos, né? Para não mover. Apertar em algo. com Respirar profundamente a partir da boca. E dizer... Ah! E... Até chegares ao sétimo passo, já acabou. E depois vai ficar a sentir umas coisinhas no nariz. Não no nariz, mas nessa parte aí que fica tipo, atrás do nariz. Por uns, uns minutos, não ultrapassa 10 minutos. E está tudo ok. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever, partilhar, comentar com os amigos. Ué, espera, espera, vou fazer isso de novo. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever, comentar e partilhar com os amigos. Bye.